1009, Continuação Lamenais Empenhai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, fonte mais fecunda da incredulidade do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas desde que suas inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito prestes a esclarecer-se ou apenas saído da ignorância, logo compreendeu essa monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então raramente deixa de confundir na mesma condenação a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí os males sem conta que desabaram sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. A tarefa que vos apontamos será fácil, considerando-se que até mesmo as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença evitaram pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa grave questão. Sim. De acordo com os próprios evangelistas, e tomando-se ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, Ele ameaçou os culpados com um fogo que não se extingue. Com um fogo eterno, não há absolutamente nada em Suas palavras capaz de provar que Ele as tenha condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor que, Longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso auxílio voluntário. Voltai para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso regresso ao seio da família.